Esse poderoso chá pode reverter o problema que afeta principalmente os homens mais jovens a ejaculação precoce. Será que a bebida funciona mesmo? E o que mais levar em consideração ao tratar o assunto? É o que você vai ver hoje nesse vídeo. Mas fica até o final desse vídeo para não perder nada, pois esse chá é extremamente importante. Uma das disfunções sexuais mais comuns, a ejaculação precoce, acontece quando o esperma sai rápido demais, causando constrangimento e até baixa autoestima. Devido a esse mecanismo de funcionamento, acredita-se que certos alimentos e bebidas possam auxiliar em casos de disfunção. Uma vez que eles apresentam potencial para estimular a circulação, Porém, os resultados não são garantidos, já que o problema costuma ser causado por vários fatores. Mesmo assim, confira a seguir esse poderoso chá para a ejaculação precoce, considerada potencialmente eficaz. Fala, rapaziada, beleza? Seus comedores de xoxota, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vou passar um chá extremamente poderoso, que vai te ajudar a eliminar da sua vida a ejaculação precoce. Antes de começar com as dicas, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Preste muita atenção nessa dica. Chá de hortelã a ansiedade pode ser a grande vilã para que o homem apresente ejaculação precoce. Um dos fatores que contribuem para que o homem tenha uma ereção saudável e uma ejaculação controlada está na respiração. Quanto mais ansioso você está, mais desregulada está a sua respiração. O chá de hortelã ajuda na respiração, então pode ser um ótimo aliado na hora do sexo. Vamos ao modo de preparo, fazer esse chá é muito fácil, você precisa apenas ferver a água e misturar umas folhinhas de hotelã. deixe abafar por apenas 5 minutos, depois e já está pronto esse poderoso chá para ser consumido. Se você preferir, pode tomar ele gelado, o efeito é o mesmo. Se você quer acabar com a ejaculação precoce definitivamente, em até 4 semanas, eu vi um vídeo em um site que ele mostra, como você pode estar vencendo a ejaculação precoce definitivamente, sem medicamentos e sem cirurgias. Eu vou deixar o link desse site aqui abaixo do vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo rapaziada.